Tá, abuso. eu preciso de mais potência no motor. O que eu tenho no meu inventário? Minha foice, só. Mano, tem alguma coisa sobre as âncoras. E se eu, e se eu levantar ela agora? Tá bem preso. Não era isso, Glórias. O que estes mostradores querem dizer? Que vamos explodir, capitão! E vai doer! Por que eu não consigo falar com o Glotes? Eu não consigo interagir com ele. Tá certo isso? Tá bugado? Se eu clico nele, eu vou voando pra esquerda. Uh, ele tá... ele em Moon Moonlight, mano, ele não tá em Moonlight, velho, para, caralho. Uh, vou usar as... Eu tô tentando entender, deixa eu ir pra frente. Eu não consigo ir pra frente, eu percebi isso. Ele para o motor. Na... quando tá na direita. Pra trás...